E aí, pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as coisas que eu aprendi em 2018 eu estava tava pensando sobre como é que eu iria fazer esse vídeo, porque a princípio eu ia falar sobre as minhas metas, né, eu acabei que eu achei o papel que eu anotei, as minhas metas, e aí eu vi que eu coloquei uma meta de 40 livros. Eu vim dizer que eu não cumpri a minha meta. Eu li 30 livros esse ano, só que eu tô bem boas com isso. E aí eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra gente pensar um pouquinho sobre essa loucura, né, de metas e coisas desse tipo. Assim, em termos qualitativos, como vocês vão perceber na sexta-feira, eu fui incapaz de escolher só cinco livros de melhores livros. Isso é uma coisa ótima, né? Porque, enfim, fiquei ali na dúvida e tal. Li menos livros do que eu costumo ler, mas eu tô super ok com, esse, com essa quantidade. Primeiro porque eu meio que tô parando com essa loucura de você estar tá sempre pensando nas metas e, sei lá, lendo qualquer coisa só pra aumentar o um número, então eu tô preferindo viver outras coisas se eu não tiver afim daquilo. E foi o primeiro ano que eu fiz isso consciente e que tava tudo bem. Ano passado, eu eu acho que eu também não bati a meta e que eu tava ok Mas eu senti que foi meio que uma coisa que eu, eu tava me obrigando a estar ok E esse ano foi um negócio mais natural Em que em nenhum momento eu fiquei me martirizando por isso Eu acho que isso tem muito a ver com a minha primeira meta do ano Na verdade foi a minha meta principal Que foi levar as coisas de uma forma mais leve. Eu acho que acabou que uma coisa foi juntando com a outra, eu internalizei isso e acabei passando né, na minha vivência durante esse ano. Eu tive um ano mais leve, eu fui uma pessoa mais leve, mas eu acho que isso é uma eterna construção, que você tem que ficar se policiando em, em se obrigar a isso justamente por tudo que tá ao nosso redor, que em obriga a gente a fazer as coisas na loucura e é uma correria danada, você não consegue acompanhar, tem umas horas que você acha que a vida está acontecendo e você não tá dando conta, e aí aí, muitas vezes a pessoa para e, não, calma, vamos respirar e vamos analisar o que está acontecendo aqui. E aí, isso me leva ao segundo aprendizado, que esse ano foi muito sobre pessoas. Assim, a gente teve um ano super difícil, muitas máscaras caíram, a gente, né, tá ouvindo isso com bastante frequência agora no final do ano. Algumas pessoas, enfim, passaram, outras permaneceram e fortaleceram, né, esses laços. E foi massa entender isso esse ano. Foi muito ano do tipo, a confirmação do eu amo a minha bolha. Assim, eu, eu, sério, eu sou apaixonada pela minha bolha. Que bolha maravilhosa é a minha bolha? E aí foi muito sobre estar ok com essas pessoas saindo da vida e entendendo que só não são objetivos em comum e tá tudo bem com isso. E aí quando eu me olho lá atrás, em janeiro, eu tô conscientemente vendo uma diferença. Tinham coisas que eu pensava que hoje em dia eu não penso e aí a gente né continua nessa desconstrução diária ou reconstrução, seja lá qual for o nome. vou falar em passar, o terceiro aprendizado foi justamente esse que situações, pessoas, sentimentos, angústias, tudo passa. Tá tudo bem passar, é, é, é isso, a gente tem que viver aquela coisa, e aí você entende o que aconteceu, e aí as coisas passam, e tá tudo bem deixar isso no passado. Foi um grande aprendizado esse ano, foi assim, em alguns momentos é difícil, você, né, você tá ali no sofrimento e tal, tá, você entender que aquilo é uma coisa passageira, mas aí depois fica tudo bem, a pessoa vai vivendo e tá tudo certo. É bom só ter a consciência do que tá acontecendo e... Descer. Outra coisa que eu acho que muita gente compartilha desse ensinamento, né, que 2018 veio para jogar na nossa cara, foi que assim como situações, a questão da família, ela também é muito relativa. Não é porque é família que é saudável e não é porque é família que tem que estar ali no seu convívio e que tá tudo bem também você não precisa conviver com essas pessoas lógico que existe toda uma relação de respeito e tal, que sempre tem que ter, mas assim, se é um que não faz faz bem, não tem pra quê. Acho que os, os aprendizados, eles, eles estão se ligando assim, aos poucos. E aí outra coisa que 2018 deixou bem claro pra gente, principalmente na internet na questão da internet foi que ao mesmo tempo que uma pessoa vai criando experiências na vida ela vai ficando mais sábia, mas ela também pode ficar menos sábia, né a pessoa também acumula é uma questão da burrice mesmo. E aí a gente tá nessa luta diária pra tentar desconstruir isso da pessoa, né do, do senhor sábio. E é bom a pessoa reconhecer também que tem umas coisas que elas não vêm pro bem. E também tá tudo bem. Não é porque você é mais velho que você tá sabendo mais das coisas, né? E aí, um outro aprendizado foi que esse ano eu finalmente comecei a conseguir ligar mais o foda-se em muitas situações. Muitas coisas eu acabava meio que engolindo porque, sei lá, uma amizade de muito tempo eu ficava pensando ai, porque não sei o que, os tempos que vivemos e tal. Não, se não é uma coisa saudável a pessoa só liga o foda-se mesmo e, e é isso. É claro que a gente né? Tem que ter uma questão da honestidade ali, da sinceridade, pra entender tudo, mas.. Esse ano, sério, tanto em relação a situações que não davam mais, que eu tava me estressando à toa, que eu tava me desgastando, como coisas que eu precisava falar e eu só falei e pronto. Eu, foi, eu sempre fui uma pessoa que ficava com receio de machucar outra pessoa, não sei o que e tal, e aí acabava me machucando, aí não tem sentido um negócio desse. Então comecei a, ma a ligar mais o foda-se e pretendo aumentar esse número porque, enfim, a pessoa às vezes precisa disso e foi um ano que mostrou muito, muito isso, que isso ajuda bastante. Em relação a falar mais né, com as pessoas, ser mais sincera e tal, que é uma coisa que não é muito o meu forte, porque eu sou uma pessoa muito fechada foi legal entender que é importante falar, e foi legal entender que cada pessoa tem o seu tempo eu sou uma pessoa que eu preciso, assim digerir pra mim, primeiro e aí depois é que eu vou externar alguma coisa, não sei o que, e tá tudo bem, isso aconteceu. Foi um ano de muitas reflexões e que me fizeram entender que eu, assim como eu tenho o meu tempo, as outras pessoas também têm um tempo delas, e as pessoas só respeitando isso e entendendo que existe, ó, já melhora ali 100% das coisas. Aí, linkado a isso, tem a questão da saúde mental. Como ela é importante? Esse ano foi muito difícil, meu Deus do céu, principalmente com esse negócio de eleição, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ficou todo mundo doido. Quem tava se importando surtou em algum momento, ou em vários momentos, teve uma um, questão de um desespero, então ficou muito claro que essa questão da saúde mental, mais do que nunca, ela é muito importante. Ainda não foi o ano que eu comecei a minha Terapia, porém, está aí nas metas. Porque realmente é uma coisa que é necessária para todo mundo, diria eu. E vamos se cuidar, minha gente, porque não está fácil. Mas pode e ficar um pouquinho mais fácil. O penúltimo aprendizado é justamente que está tudo bem, não está bem. A gente tem momentos ótimos na vida da gente, a gente tem momentos que não são legais, mas o importante é a gente não ignorar isso. Durante 2018, eu refleti muito sobre isso. Teve até um livro que eu li, mais ou menos relacionado a isso, que foi a Arte Francesa Mandar Tudo a Merda. Em outras palavras, ele Traz um pouquinho disso, de você não ignorar os seus sentimentos, de você entender, né? Colocar de uma maneira crítica o que que tá levando a isso, pra você conseguir trabalhar nisso. Porque se você ignora, ou se você finge que não tem, a tendência é ele crescer. E isso não é uma coisa bacana, né? Porque, enfim, é uma coisa negativa. E aí, por último, eu volto toda essa discussão da questão das metas, porque foi realmente o primeiro ano que eu fiz isso consciente. Assim, eu sabia que eu não tava mantendo essa minha meta. Por outro lado, eu vivi. Outras coisas. E aí eu falo de maneira geral. Eu vi muitas séries, eu vi muitos livros, ouvi muita música, conheci muita, muito artista muito foda. Viajei, e estive com pessoas que acrescentam alguma coisa à minha pessoa. E foram justamente essas pessoas que tornaram o ano um pouco mais, eu diria, um pouco menos difícil. Acho que foi isso. As pessoas elas conseguiram facilitar. Seja nas afinidades ali que a gente tava se fortalecendo, ou nas distâncias que a gente tava tipo, não, isso aqui não tá me acrescentando muito, ou isso aqui tá me fazendo mal, então dá uma distanciada, e agora mais do que nunca, eu acho que a gente tem que detectar essas coisas, né, continuar nessa busca de autoconhecimento, ou de troca de vivências, de experiências que consigam fortalecer nós como pessoas, né, como indivíduos, e isso eu acho que vai fazer a diferença gritante, né, nesses desses próximos tempos. Como eu falei, é muito difícil, não tô falando que é uma coisa simples, que, enfim, é só você viver que vai dar certo, mas é uma desconstrução, ou uma reconstrução, construção diária, que a gente tem que lidar com essas pessoas e não ignorar que nós somos pessoas e a gente tem que aprender a lidar com nós mesmos, né? Porque estamos 24 horas do nosso dia com nós mesmos, então são as primeiras pessoas que a gente tem que saber lidar é com isso. Então por isso que eu reforço essa ideia do que o é autoconhecimento é muito importante, pra gente entender esses sentimentos e conseguir lidar com eles de maneira mais fácil. Acho que é isso. 2018 foi... Um ano acima de qualquer coisa, de muita gratidão, muita gente massa ao redor, como eu já falei Que tornaram as coisas um pouco mais leves, foi um ano que eu fiz um TCC também Então, muitas pressões, essa questão louca da situação política que estamos vivendo Mas que as pessoas, né, tornaram a situação em um ano mais leve muito mais fácil de se viver Neste Brasil, minha gente Então vamos que vamos, 2019 tá aí Batendo na porta, sexta-feira a gente vai trazer os melhores livros do ano. Então, finalmente, né, como canal literário, vamos falar sobre as nossas leituras, melhores leituras do ano. Deixa aqui embaixo alguma coisa que você aprendeu esse ano. Eu quero saber, porque eu trouxe várias aqui, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos se juntar, vamos dar like nesse vídeo, comentar e tudo é isso. É nóis. <risos> Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, que estão aparecendo aqui. E é isso. Valeu! Não tem sentido nenhum esse final, mas não tá fazendo mesmo, né? Alguns vídeos nunca faz.